Físico e o espaço digital. Ou seja, em todas as lojas do nosso país temos todos os dias a partir das 10 da manhã, seja de demonstrações por dia. workshops, bricolas ou momentos eu faço com os nossos vendedores especialistas. Hoje, podem-nos acompanhar também aqui no Facebook e no Instagram do rá portugal e temos aqui um momento um bocadinho diferente, um Repair Café. Reaper Café aqui com o Rafael. Rafael e o Olá. Gustavo. Sim. Rafael, muito bem-vindo. Obrigado. Muito bem -vindo. É, mais uma vez. Para <risos> explicar aqui um bocadinho oh, a quem nos cheque. Uh, aqui um bocadinho até a parte da economia circular, e o que é, que é o Riper Café, como é que nasceu, a ver se também conseguimos aqui alguns voluntários. Sim, sim, sim, sim. Bem, o Riper Café basicamente é, uh, é uma ideia que nasceu na Holanda já há, há alguns anos e apareceu aqui em Portugal connosco com o Riper Café Lisboa, aqui há cerca de seis anos, vai fazer agora seis anos. E o que é que nós fazemos? O que nós fazemos é promover a economia circular através de um, dos erros da de, de, de economia circular, que é o erro da reparação. Há a da reciclagem também, a reutilização, uhum. mas nós focamos na reparação. E o que é que nós vamos hoje fazer? Hoje vamos reparar, para vocês perceberem, que essa parte. O que é que é o Repair Café também? É basicamente um momento em que se juntam muitas pessoas, muitos voluntários, é um movimento de voluntários, basicamente isto é importante dizer, e basicamente é um convívio em que nós ensinamos, nós os voluntários, ensinamos como reparar. Então, as assim, pessoas... um momento, né? É um bom é. momento. É assim, um está, momento de convívio, é. engraçado. Agora estamos outra... outra vez a pandemia está a desaparecer um bocadinho, estamos a começar a retomar, com máscaras, t... com, máscara, com mais... algum cuidado, mas uh, um, o Repair Café, é... a parte mais importante mesmo é as pessoas terem prazer em reparar as coisas e perceberem... Podem aprender, perderem o medo, porque muitas vezes as pessoas pensam que está estragado, não pode estar fora, e, e realmente a maior parte das coisas são reparáveis. Que é um bocadinho aquele facilitismo de comprar uma máquina nova, não é? Completamente, mas, sim. Tem muitas máquinas acabam de ter um preço também mais reduzido, e acabam ser muito mais fácil uh, mandar fora o pessoas... lixo sim. e comprar uma nova. sim, sim mas vezes são coisas super simples, não é? É, e, e isso tem um impacto enorme. Ou seja, o nosso planeta, se qualquer coisa que se estraga, nós deitamos fora para comprar outra, quer dizer, houve ali um esforço e uma quantidade de energia não é? enorme, investida naquele objeto, uhum. que depois é deitado fora. E... O próprio reciclar, muitas das pessoas entendem que o reciclar também faz parte da economia circular, mas o reciclar exige energia, ou seja, vamos ter que gastar muito mais energia para transformar aquele plástico outra vez num objeto. E sendo assim, se nós conseguimos reparar, às vezes são coisas mínimas, pequenas, às vezes vão reparar hoje, que realmente às vezes são coisas muito pequenas e, e, e é só um bocadinho de tempo e é só ter algum cuidado. Às vezes chega, chega a ser só limpeza da máquina. Da há tomada, coisa, né? há muitas, vezes. Uhum. muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes acaba por ser limpeza, não é? É isso mesmo. É. É. É isso mesmo. Estava um bocadinho a falar das torradeiras, não é? Muitas vezes aparecem nas lá torradeiras que o, o piezo, que, ah. não é o piezo, é o Electrowoman, Sim. muitas vezes está apenas sujo, ou seja, aquele que faz saltar as, as torradas, depois põe e aquilo está sempre a saltar. Só porque aquilo está sujo. É desmontá-lo, limpar aquilo muito bem está a funcionar outra Eu vez. É, é, é muitos assim. anos. Muitos. É. Muitos anos. É incrível. Eu é. estou é. a dizer tão fora. Portanto, é. É, é absurdo. É, é, é, é muito ruim. Há muitas é. pessoas que estão que está fora e às vezes também parte um pouquinho da imagem. Porque vocês, vocês reparam, uh, ou seja, depois da garantia, não é? Sim, sim. sim. Reparam, Na garantia, vocês, não, a reparação vai danificar um bocadinho a imagem. Às vezes, as pessoas às vezes, a nossa, vezes há, há reparações que às vezes. Há, há objetos, não os que trouxemos hoje, que são fáceis de montar, são mais ou menos mais, mais profissionais. Mas há muitos objetos que são feitos e estão, são soldados, Ou seja, os parafusos estão, estão por baixo de plástico, foi soldado. Portanto, nós não, não, se, não conseguimos abrir aquilo sem antes. Uh, destruir um bocadinho do, do plástico para chegar depois ao parafuso ou, ou partir ali um encaixe. Mas às vezes isso não é nada. Uh, é uma coisa muito pequena e uh, uh, se as pessoas não se importarem, nós é. perguntamos sempre se não se importam. Ainda. Isto para ser reparado, vamos ter que fazer aqui qualquer coisa. Vai ficar um bocadinho diferente. Se querer leva uma fita ou qualquer Há coisa. Estas máquinas são feitas até para não, para não haver essa reparação. É muitas, de muitas, muitas, é. muitas. A legislação europeia agora neste momento está a uh, Atender para a reparação, ou seja, quase tudo agora vai ter que começar a ser reparável e ter que ter até chaves simples. Ou seja, nós para estes objetos vamos utilizar o que temos hoje, vamos só usar chaves normais, uma chave Philips, uma chave Fendas, mas há muitos que têm chaves próprias, proprietárias das próprias marcas. E, e, é impossível uma pessoa normal conseguir abrir aquilo. É preciso de alguns truques. No Riper Café nós ensinamos alguns truques de como fazer. É, é, é. Ensinamos de como fazer isso, não é? uh, Mas muitas vezes a é pessoa um normal não, não, não faz ideia de muitos truques e muitos objetos têm mesmo truques de encaixe. São encaixes que aquilo, uma pessoa Tenta desencaixar aquilo, uma pessoa percebe que aquilo está encaixado, não sabe como e quando faz parte. E às vezes há ali um truquezinho que é fazer pressão aqui e depois okay. puxar ali. Sim, às vezes nós temos algum receio também de partida. Exato, de... exato, de... exato, exato. Né? Exato. exato, exato. E que vocês é um grupo, um grupo com voluntários, certo? Somos. Mas já, já aconteceu, muitas vezes pessoas vão lá arranjar máquinas e ficam com voluntários. Exatamente, acontece? exatamente. Aconteceu-me o Gustavo ou não? Já, já aconteceu com, com, comigo. Comigo. E são pessoas que vêm, às vezes, por um motivo, por exemplo, trazem uma torradeira, uma liquidificadora, e depois pensam, ah, afinal vocês também têm uma parte de costura, e eu sei costurar. E no próxima edição ela está lá costurar, fazer reparos de, de, de roupa. E é muito gira, isso é muito interessante. eu acho que a parte do Repair Café também, é, é, é como nós, aquilo não é uma loja de reparação. Né? As pessoas vão lá para aprender a reparar, para perder um pouco o medo. E é engraçado, às as vezes as crianças aparecem também, vêm com os pais, né, e elas ficam ali vibradas, algumas ficam ali de tipo, uau, essa pessoa está abrindo <risos> a nossa aparelhagem, né, e eu acho que isso muda um pouco a cabeça como as crianças vão... vão, vão, vão... Não consumir daqui para frente. É? Exato, isso é, isso é bem importante. É. É. É, é giro que vocês têm muito esse conceito de família, não é? Sim. E é giro também até essa mensagem que temos que passar para os mais novos, a nível Sim. de futuro, não é? É. Pois é? é interessante ter os mais jovens. É, é engraçado porque realmente a geração antes de nós reparava tudo, a nossa geração já não reparou tanto, a é, que vai imediatamente a seguir a mim ainda menos, mas aquela mesmo mais nova, eu acho que eles já estão a. Já vão, é, já, tem este já vão ter uma educação Exatamente. diferente, Exatamente. vai partir em volta da é, escola é, e tudo, é, notas é. pela parte até da reciclagem, já são, os Exato. mais novos já têm outra preocupação que nós, que nós não, não tínhamos, os, os nossos pais não tinham, muito aí. é, é muito por aí. Então, hoje é como é os dias de jardim, vamos estar de casa aqui ao jardim e é uma máquina que temos sempre muitos problemas, que é a motosserra. Sim. Em loja, existe sempre muitos problemas uh, de serviço pós-venda desta máquina. Okay. Por isso, vamos explicar tudo o que é que conseguimos aqui de, de manutenção, o que é que é preciso fazer, okay. o que é que costuma haver uh, a nível de pequenas avarias, peças okay. que podemos também aqui trocar, certo? Ok, vamos lá. É isso, Gustavo. Vamos lá, dar. Olha, o, um, uma das coisas que vocês muito falaram aqui no, no atendimento ao cliente, que é uma coisa que pode parecer muito básica, mas é que é, muitas vezes eles trazem novamente, os clientes trazem a, a, a, a moto cerrada, avariou na primeira utilização. Na verdade, é esse travão aqui, é uma, é uma trava de segurança, né? e, e quando ela está para trás, ela está desativada, então a máquina não liga. Então muitas vezes as pessoas não leem o manual e acabam por trazer a máquina ao. Isso aí acaba de resolver 50% das nossas devoluções. Ah, Espetáculo! Acabaste é de resolver, porque pronto, eu informei-me dentro da área de jardim sim. e muitas vezes é começar pelo básico ou sim. seja, a máquina vai trancada, os clientes levam, ligam e não funciona. É. E às vezes é só essa patilha que não tem a noção que é necessária a patilha antes de, de começar que é a patilha sim, sim, sim. de segurança, que é uma máquina que acaba por ser perigosa. Pois é. e, e muitas vezes chegam, ao chegarem às devoluções é só explicar esse processo e está resolvido. Pois é, é incrível, né? às vezes é as pessoas não leem nem a primeira página o não, manual. Não é o manual. É que as coisas hoje em dia sim, são sim, tão manual. intuitivas, mas são intuitivas daquelas que nós, nós continuamos sempre a comprar. Agora, é... quando é uma máquina destas, nunca... nem. É. Exato. É, nós dizemos até uma pequena brincadeira: o típico português é muito. É. Primeiro começa a montar, só depois, se correr mal ou se tirar peças, é que vamos ver o manual. Não ver o é é que, é é que, é que, é que aconteceu, exato. Não, aqui a gente vai. Pronto, essa aqui é uma coisa que deve ser falada. Eu que toco novamente no, no manual, eu acho que é principalmente máquinas muito perigosas como, como uma motosserra é, tanto que no, no repercaver a tem às vezes muito cuidado em alguns tipos de materiais que a gente repara, são coisas que a pessoa pode reparar em casa, mas é bom ter uma segunda pessoa a olhar, né? então é, é, acho que isso tem que ser levado em consideração. A... Sim. Bah, há uma coisa que também é importante nós não nos queremos fazer substituir as lojas de reparação, uhum. nós queremos é difundir a, a reparação como uma maneira de, de, de entrarmos realmente num mundo um bocadinho mais novo, mais poupado essas coisas todas, agora há máquinas que reparar uma motosserra, uma coisa é a manutenção quem a compra deve saber fazer manutenção e basicamente o que hoje vamos estar a falar são pequenas coisas ligadas à manutenção se por acaso tiver um problema complicado começar a deitar fumo, um motor ou qualquer coisa uhum. isto tragam, uh, obviamente, um, um reparador especializado. Nós não vamos explicar isso, embora nós consigamos fazer isso. Não, esse tipo de reparação, como é, é, é relativamente perigosa, é, está, está carregada de vários riscos, nós também não queremos passar Sim. isso. Podemos e, ensinar a alguém que seja já, alguém que já seja a um determinado nível. É, Tanto tudo isto tem, tem, tem, tem vários graus. Mas depois vamos, de alguma maneira, mostrar, são coisas que E muitas vezes vocês passam também esse risco para o cliente. E a Exatamente, máquina claro. também já não está a funcionar. Por isso sim, temos sim. também a riscar um a, bocadinho. Uma das Pronto, coisas... Temos que porque... danificar é. mais a máquina é. ou tentar arranjar. É. Mas, por exemplo, máquinas destas, power tools, não é? Uhum. Por exemplo, se tiverem um problema mecânico, ou seja, imaginemos que a parte da, da, da lâmina está dobrada. Uhum. Nós não vamos consertar isso. Se a célula levar uma panada e ficar de lado, nós não nos vamos pôr a pola direita, porque isso vai ser sempre muito perigoso, não é? Portanto claro. vão ser problemas relativamente comuns, é? há coisas que não... Que essa não... parte elétrica, às vezes pequenas peças que possam sim, também a eh, né? limpeza, os filtros, já são sim, mais sim. Um, os pois filtros é. e tudo, sim, sim. pequenas é. borrachas, não há é. é? é. é muito sim. por aí, às vezes, as covas elétricas, isso é espetacular. Hoje o que nós vamos fazer é uma coisa realmente muito simples, que é ensinar a substituição de uma corrente. Por exemplo, de corte, não é? as pessoas às vezes acham que é uma coisa tipo outro mundo elas não leram o manual né o manual mostra que é uma coisa muito simples então é, a parte do segurança? tem um certo cuidados é, quando fizer a reparação tenha sempre em mente que o aparelho deve estar sempre desligado da, da, da corrente elétrica uhum. e é muito aconselhado você usar luvas de proteção certo principalmente essa que tem partes cortantes e, Sim, e temos que Trabalhar bastante é com a segurança. Sim, sim. Prevenir sempre esses acidentes. É né? Sim, sim. É e acho que é fundamental. E vocês também que trabalham com o público também são voluntários. Sim, sim. Que é, é faz parte também do conta. que nós ensinamos. Sim, Ou seja, acho seja que isso é logo é, a, é a primeira regra, não né? é. Sim, uma das regras é exatamente as que você estava a dizer. É. Essa é logo a primeira, não né? é? Há pessoas que muitas vezes esquecem. Pois é, é. E é uma coisa que é imperdoável, não se pode esquecer isso. Olha, uma, uma, esse, esse um, tipo de cabo é um cabo muito curtinho, né? mas é uma boa prática, quando, principalmente nos cabos mais longos, é, eu tiro ele da ficha e ponho ele em cima do, do, do, colo. do colo, entendeu? Tem que estar sempre é. à vista, né? É. É. É. Tem, tem, tem que ter certeza que ela está desligada. E nesse caso aqui, é mesmo esses tipos de extensões que tem a, as, as lâmpadas, né? Que a gente consegue ver que está é ligada ou não. Quanto mais segurança, nesse caso, melhor, ok? Concordo. Principalmente para pessoas que não estão muito acostumadas. Então vamos lá, então, vamos agora começar pela parte mais simples, que é a lâmina. Nesse caso, a gente tira geralmente essas bainhas que protegem né, a parte da lâmina. E, e temos aqui essa, essa abertura lateral, que é, ela é a parte onde, onde capsula a, a, o, o, a engrenagem que faz a, a corrente rodar. Né? Então vamos tirar ela. Começamos por folgar essa, esse anel, que geralmente é o anel mais interno. E depois passamos para o anel mais externo. Ele é o responsável pela, pela tensão dessa parte de interior da, da lâmina. Certo? Seja, a gente começa a ver aqui que a, a, a corrente fica mais, mais, assim, é folgado, mais folgada, é. né? E aqui a gente consegue tirar já a tampa. Certo? Uma coisa super simples. Nesse caso, essa, essa, essa máquina está muito bem... bem tratada, né, ela tá bem limpinha, mas essa aqui é a zona que acumula muita sujeira, né, ela puxa o, o, o parte do tá, por entrar sempre, serragem, se é bem, é. vem para cá, então olha, aproveitamos que tá aberta, vamos aqui dar uma limpadinha. E às vezes pode ser só essa limpeza, né, às vezes pode estar aí sujidado e já tá a a lâmina, a lâmina. tem a forma de corte. Às vezes entra aqui um pedacinho de um galho, por exemplo. que faz com que ela não consiga dar aquele primeiro arranque, então ela vai ficar ali bloqueada, né. Então abrimos, tiramos, a lâmina está aqui, ou seja, agora vamos tirar a parte da corrente. Ela, veja que ela está bem folgada. Ela praticamente sai essa parte interior okay. e está a corrente lá de fora. Aqui vamos aproveitar também, tirar aqui um bocadinho dessa essa sujidade que está aqui. Certo? Ver se a, uma coisa que às vezes pode prevenir muitos, muitos problemas futuros é, é visualmente olhar, ver se não está nenhum pedacinho de plástico ali já a CD, ou se não tem uma parte metálica que já está meio torta, que pareça que não deveria estar tá uhum. ali. Isso pode, pode ajudar. Ou seja, é, aqui é o antes do reparar, né? Ou seja, a máquina ainda não está com problemas, uhum. mas. Sim, fazer uma manutenção, não... né? Uhum. É mesmo antes de pensar logo em envolver e achar que pronto, está variada, perceber, okay. às vezes fazer uma pr primeira análise, não né? Perceber se há aqui um problema básico que conseguimos é resolver. E, e às vezes mesmo para guardar. Uma pessoa por exemplo, isto, sei lá, numa determinada altura só, do é ano, ou depois é quando vai guardar, para só mexer daqui a 5 ou 6 meses, Ora, sim, sim, oh, é o Riper Café, não é, é verdade? Como é o Riper Café, <risos> temos aqui os Cafézinho. cafezinhos, faz parte. Faz muito parte do bom, o Ripper o Ripper Café, café. Então, dentro do contenido de Repair Café, vocês são ah, uma pequena família, há sempre um cafezinho e uns bolinhos. Vocês eu tento sempre bem. também que o voluntário participe na... no arranjo, no fundo, sim. não é? Sim, sim, é um bocadinho sim, um sim. criar sempre este conceito, vocês fazem é quase estarem junto a uma mesa e estarem ali sim. a tentar resolver uma máquina, não é? Nós queremos sempre que o voluntário também agarre na máquina, nem que Eita. seja só abrir, Pode, pode ter um bocadinho de receio, mas uh, tem que agarrar na, na é. chave, tem que fazer é. alguma é. coisa. Isso vai fazer diferença para criar é. como aquele bichinho, para é. começar é. a pensar, é. se é. aquela torradeira tem lá é. em casa, eu é. até consigo fazer alguma coisa. É. É. É. Exato, é. Exatamente. é isso mesmo, é isso mesmo. Olha, aquilo mesmo é mesmo um ambiente muito giro, eu, eu, eu, eu falo na brincadeira que aquilo é a festa da reparação, as pessoas sim. vão lá, é uma festa, as pessoas estão ali se divertir, porque reparar é divertido, né? Eu sim. acho que quando quando você tem um pouquinho do, do, do conhecimento para fazer aquilo, já é o suficiente para se divertir com aquilo. Então, pronto, é, vamos... é, é ter aquele desafio, não é? É, é, bem, é? Aquele desafio do, eu acho que consigo arranjar e vou tentar arranjar um criar esse desafio e esse, esse... Isso, isso. isso é. Olha, eu me lembro de um... De um essa, essa história eu conto muitas vezes, é de uma moça Sim. que trouxe um micro-ondas, eu acho que foi um micro-ondas, que era uma resolução relativamente simples, e, e ela trouxe dois duas crianças, duas filhos pequenas, então uma ficou ao videogame o tempo todo, e Mais a outra estava nada. ali, tipo, <risos> falar, maravilhado com aquilo. No final da reparação, eu fui Durante a reparação, eu fui dele para tirar os parafusos e tal, e ele ficou super feliz com aquilo. E no final da reparação, ele falava fala alguma coisa ao, ao ouvido da mãe, assim, a mãe fala, não, pergunte a ele. Eu, indicando que ela deve, ele deveria perguntar a mim, né? ele fala, olha, o meu comando da Playstation, um dos botões não está funcionando muito bem. Você acha, você acha que eu consigo reparar? Aquilo foi fantástico, não é uma pergunta? É a pergunta que a gente é. ouvir todos os dias. E eu falei, sim, você vai pegar um dia, assim vai, vai Um fim de semana vai juntar o seu pai, seu mãe, vão sentar numa coisa, vão pegar o irmãozinho e vão fazer aquilo uma tarde muito gira e vão reparar o seu, seu, o seu comando. E ele saiu dali com aquele poder do tipo, ah, eu consigo, né? vou, ao menos vou tentar. E eu acho que isso é motivo, eu acho que é completo espetacular. É a... a, a... Imagina ele, ele conseguir, e depois voltar a jogar aquele comando, aquilo é um orgulho, e, e é isso, a próxima é, vez que eu. acontecer algum, algum problema, vez. ele vai tentar reparar, ele vai uhum. tentar uhum. perceber uhum. como é que eu consigo arranjar isso. Hoje em dia há muita parte dos é vídeos e tudo, eles vão pesquisar no YouTube, ou uhum. o que for, eles vão pesquisar como fazer, é essa a ideia. Então vamos continuar aqui? olha Continuando, então agora vamos ensinar que a, a parte do montar, o desmontar já foi, viram que foi super simples, montar é basicamente o, o, o contrário, Que tem uma, uma diferença, que é a questão que dificultou um bocadinho é a parte de manter os encaixes é, é, dentro da da, da, da, lança, né? da da do suporte, enquanto se se, se aperta para é, força. É. Eu posso te ajudar? Então vamos lá, o Rafael vai estar aqui é me ajudar. É como é se, é se, é se, é que se que é. fosse o voluntário. É como o voluntário é é. cliente? o cliente. É é voluntário. Não é é cliente. É mesmo. Temos que ver sempre como é que se monta, não é? Geralmente, uh, uh, as correntes têm, têm aqui um esquema de, de como é que ela vai ser montada. Ou seja, a peça tem que estar okay. da tem mesma maneira, um, não é? Um Sim. Ou seja, a maneira como ela está a entrar, e ela vai ter assim, que entrar por aqui. Neste casa ela está ao contrário. Tá né vendo? Você já participou quadrada. Ah, sim, exatamente. Exato. Ok, ok. Isso é uma coisa gira também. Ou seja, às vezes você vai reparar uma coisa em casa. Fala, não, não tenho vergonha de chamar um amigo para fazer? Claro sentam ali um bocadinho, conversam um bocado e depois vamos reparar sim, aqui. Sim, sim. É... E às vezes é necessário essa troca de ideias, né, também. Sim, às vezes apoio, tudo, um apoio, né, segurar, o outro dá uma dica, hein, para, vamos com calma, não é bem assim e tal. E Às vezes as pessoas, há muitas indicações nas máquinas, pequenos bonecos, digamos, sim. que as pessoas acabam por nem, nem ver, nem reparar, não, não, não, nem ligar. Sim, não ficaram É isso é mesmo. Muito Eu estou com... Estás com? Ainda me corto. É, deixa aqui. Queres umas luvas, Rafael? Olha. Ó, tem que de luvas que que é, isto é em segurança. Sim. É a pois, primeira regra. É, já aprendi. Qualquer dia eu tenho que ir ao Rio para café. Acho não, muito bem. Acho não, muito sim, bem. Sim, não espero mesmo. Vê as luvas. vais mexer, é, chitar e não luvas. É, pois é, pois é, pois é, tá pelo Vai ser pouco Sei tempo. Lá, é, é, você luvas para aqui. você aí eu vou aqui começar. Agora vai. Agora já podes ajudar. Esse, Agora isso. Já está militarado para isso. Ah. OK, vamos lá, quem vai pôr? É, ou seja, ou seja é, não é? no uhum. fundo é, é, é, é este desenho que corresponde a este, não é? E nesse caso aqui a gente vê que é uma parte que é mais quadrada, ah. né? é flat, e a outra é mais é, angulada, que é a uhum. parte que a gente tem que coincidir e com só cumprir, o, desenho. Esse desenho. o desenho. E esse desenho. Ela depois encaixa na perfeição, não é? Isso. Geralmente a, a, o nome da marca alguma coisa assim está sempre lida de forma normal, né? uhum. não está é? é? é. de... É contrário. Tem, né? Né? tem que estar bem visível, é. Né? É. Então aqui nós vamos começar agora a encaixar, certo? Está uhum. já no lugar, agora vem aqui a segunda parte que é encaixar essa parte aqui no motor. Ok, aqui. que é depois conseguir apertar, certo? Isso, isso mesmo. Vamos por aqui. Pode desexplicar, não tem problema. então ela encaixou, notamos que esses, esse, esses dentes, né? essas engrenagens do, do, da corrente encaixam perfeitamente no, no, no motor. Ok. Então começamos a... Sim, sim. Isto de facto tem que ser um trabalho que tem que ser feito com ajuda, não é? Isto sim, de preferência é para fazer é. isto É, é complicado. que tem que tirar que eu acho que não ficou bem encaixado. Sim. Vamos tentar de novo. Sim, que fique sempre bem apertado. Isso, isso, tem que estar muito Somente bem seguro. é Ela quando bem. se monta fica com uma folga e depois mais tarde... É. Ah, tem um género do encaixe, não é? Hum. Aqui já está. Uhum. esse lado está. Tá. Saiu aqui de dentro. Esse, é normal. Mas, este, mas este aqui não faz mal. Depois vai ser apertado, não é? é? normal que ela esteja ainda, pode soltar. Aqui é, ela, então, ela vai olha, ficar, é, ela vai ficar vai ser assim, assim não né? é? Depois, agora tu apertas. Então, agora a gente tem que ter cuidado. Aqui é realmente ver que essa parte do, do, do, dentro do, do da, da, da corrente, né? Está bem, bem granada, na parte ficou do motor. Está bem engrenada, né? né? Espetacular. Então, ela é normal, tá? Folgada. E a gente agora volta. A, por, a a tampa. encaixar a tampa e agora é que fazemos sim. o aperto. Isso mesmo. Vamos primeiro aqui fechar um pouquinho. É. E agora vamos apertar na parte de fora, que é a parte da tensão, né? o anel exterior. E verifica se uhum. os dentes estão Beleza. todos no sítio. Agora aperta as ah, bem. fazendo aqui uma tensão. E a, acabamos de apertar a isso parte de fora. Ou seja, o o seja acaba por o que tranca. Agora. Isso, é a né? tranca, sim. Então, o outro é a tensão. Fica bem apertada e esse aqui já não move mais. Pois uma coisa importante é realmente a, a corrente estar justa, não é? Isso, justa. isso, é. Ela não pode ter até folgas. grandes folgas, tá é. vendo, é? é. Ou seja, ela aqui está mesmo bem... Ok, e agora o que, é que nós vamos fazer? Um pouquinho de barulho para ver se está funcionando tá, tá é. bom? Podemos ver se o óleo estava no nível, ah, é, não é? Boa, boa ideia. É, aqui nós temos o óleo no mínimo, porque a, a nós estávamos a transportar a uhum. a serra, né? A motosserra de casa para cá. Quer completar aqui um bocadinho? Isto é o óleo, não né, é? É, maior, é um óleo né? próprio, não é? Isto óleo. O que ela que sempre ter um pinho de óleo que é para conseguir isso, também... Isso mesmo. Ela, no fundo, está a lubrificar essa parte de dentro da... É. da, da isto mesmo. No tá? fundo, isto é uma espécie de carril, não é? Onde ela isso, isso isso funciona. É. Isto é um consumível, não é? Sim. É normal acabar... É de... Sim, sim, sim. Há umas mais yeah, máquinas yeah. trazer até traseira... Sim, sim. Um... sim. Um Nós óleo. estamos a tratar é de uma motosserra moto elétrica, também há dois tempos, não é? Sim. Funciona um bocadinho diferente, é um pouco mais complexo, mas a, a parte de montagem é A troca é só, da corrente é muito parecida. É muito parecida. Né? O que muda é, o, é um a, a forma que o motor muda. Sim, é Sim, a bateria, também a bateria. A, a, a também bateria. bateria Exatamente. É Sim. Então, tem óleo, vamos lá por ela para funcionar. Vamos aqui fazer só um bocadinho para ela não vamos fazer um é brulho. barulho. ter é sempre cuidado quando apontamos, é. é. é? a posição da né o que é que nós vamos fazer? Essa é uma ferramenta é uma, uma que faz muito barulho, então sempre que nós usamos ah, é uma, uma motosserra, sempre pela segurança. Isso. Aqui, eu agora se vou... fosse trabalhar, com, ou cortar ah. alguns ramos, ou... teria que ser usado os, os óculos também, os óculos. sim. sim. Isso é, também é essencial. É, é perigoso que pode também saltar. Sim, sim, salvo. é perigoso, principalmente é. um na deira. Um uma coisa qualquer. É. É. Olha, eu vou por aqui só para simbolizar. Eu, eu hum. diria que se calhar, por exemplo, também quem queria um... a trabalhar poderia ter aqui, e nós poderíamos, se calhar, usar uns mais uh, pequeninos Sim. também. Estes não têm o mesmo grau de, de, de segurança, se têm é, um bocadinho são, menos. É. Dependendo do volume. Do que é, depende é. é. é. do volume. Compartilhamos. É. É. Só vamos, é. uh, só vamos é. fazer é. uma vez, para também. não vai ser rápido. a Não vamos serrar é. a mesa. Mas pronto. É muito alto, não é? São cerca de 60 e qualquer coisa de uhum. decibéis e o uso, o uso de, de, uhum. portanto, destes, destes protetores vai baixar pelo menos assim, entre os 20 e muitos 30, 30 decibéis, que é muito. Sim, sim. sim. Vamos então experimentar. Vamos lá. Tem que ligar a ficha. <risos> Espetacular. OK. Vamos voltar a desligar, Vamos né? Olhar. Desligamos novamente e estamos outra vez seguros. E essa aqui já está. Vamos aqui a bainha, para ver estar E essa aqui agora já está preparada para mais uns uns anitos aí, a, uh -huh. isso mesmo, a cortar. assim mais coisas claro. que podemos falar da máquina, podemos Por exemplo, aqui de, a parte de, de... De... Sim. Sim, essa, essa máquina, criar, por exemplo, a parte da Sim. De serra. Sim. É, a afiação, eu já vou dizer, é, sim, pode ser um... De, acabamos desta de parte, de né? demonstrar de completamente, é só também é. De explicar o é. é. que Aqui é possível, a, no fundo. A serra, é, a motosserra, ou nós trocamos a, a, a, a, a, a uhum. corrente, né, por uma nova, quando ela começa a ficar gastando, é, é, gasta, gasta. Né? ou então nós fazemos a afiação dela. Né? É, no há uns ponto. kits para pa afiar, Isso, no fundo basicamente é, é, é uma é uma lixa vamos vamos no fundo uh, afiar estes dentes isto encaixa tem um tem um, um ângulo. tem um ângulozinho que é o que é o ângulo com que estão as lâminas e pronto é é, um, é uma coisa manual no fundo dá algum trabalho uh, para quem tem o tempo e o gosto poderá sim, fazer isto, tem e que ter a que é possível, é, é que possível tudo que é consumíveis e é, essas é. formas de, de fazer manutenção, existe é. à venda e é fácil Exatamente. comprar e Ou arranjar, seja, né? lá está, é, é daquelas coisas, uma coisa é de deitarmos fora, porque ela já está sei lá oxidada, realmente sim. Sim, já vou-me pancada e já está muito má. Outra é, é acharmos que ela já não está a cortar, está porque está gasta. Uhum. Só não tem mais defeito nenhum a não ser estar gasta. Uhum. Aí podemos afiá-la. Okay. Embora muitas vezes as marcas tendem para vender, ou seja, novas correntes. Pronto. Uhum. Uma coisa importante: essa corrente não estiver afiada, ela vai prender. E o facto dela prender é muito perigoso, porque a máquina pode dar um contrão, saltar okay. e, e causar acidentes. Portanto, a, a máquina uma motosserra só se deve usar quando ela está a funcionar na sua velocidade máxima. máxima. Uhum. Uh, devemos ter, ao, temos que posicionar o corpo, não é? De determinada Tem. maneira, oh, a, sim, a, sim. agarrar com um no ângulo. Exatamente. Ter, uh, e, e realmente, se não estiver afiada, podemos ter isso tudo bem. Ela não estar afiada ou estar há muito tempo uh, oxidada, e uma pessoa tirar aquilo de uma garagem e aquilo está tudo oxidado, e é perigoso. Portanto, temos que ter esse cuidado. Sim. E é assim, sempre aquela boa dica que deste, que certos artigos, às vezes nós usamos um pouquinho a nível sazonal, uhum. às vezes antes de arrumar, o fazer limpar. a limpeza toda, quando voltarmos, ele está impecável. Sim. Limpar, e ali, lubrificar, ali, é. por algo para não oxidar. No caso das motosserras, o que acontece é, essa parte de dentro, imagina, nós corremos, uhum. cortamos lá algum, algumas serras, algumas coisas assim, e guardamos ela em seguida e só vamos usar daqui a um ano, digamos. E essa parte que fica aqui dentro, com pedacinhos assim, de folha e os galhos e tal, tem muita umidade. Então ela acaba por, por enferrujar a parte da, da, da corrente que fica aqui dentro. Okay. Então é, depois de usar, limpar. É, yeah. muito bem. É? Temos aqui também pois, outra máquina? Sim, temos sim. É, mas... Ah, vou aqui falar uma, uma outra coisa, André. Olha, essa máquina oh, um por aqui por nós, chegou... só por que escurança, né? Tá? Sim, boa. Sim. É, é que essa máquina aqui chegou a nós com uma... Com um defeitinho aqui, no, não sei se vocês vão conseguir ver, ela já está com o ca um cabo ressecado. Okay. Yeah. Certo? Assim, nesse caso aqui, o, o, o desgaste ainda está tá no início, então aqui a gente poderia pôr uma fita isoladora okay. e usar naquele ano. certo Mas o, o, o melhor aqui seria a substituição desse cabo no mais curto espaço possível, certo? ou seja, abre-se a máquina. Abre a máquina. A máquina. E troca-se o, o, o cabo a partir de um encaixe que tem aqui nessa zona da inter interior. O, é, seria, seria, um, seria um cabo igual, com as mesmas especificações que estão sempre, na, na, na, na, aqui. Eh, estão, estão sempre escritas. Portanto, uhum. isso vem É montar. E é um esses pequenos nós o, é. o, o básico no fundo, vai é. é. tudo no fundo, a é indicação. É. É. Não, é um não é um cabo qualquer. Não é um cabo qualquer. Não, não, tem que é. ser é. um cabo é. Pelo é. com estas dimensões. aqui, fio é tudo fio. Não, não é. Então, ou é. seja, essa aqui dura mais alguns anos. Ah, para o ano que vem, é. para a próxima utilização, vamos trocar esse cabo. Exatamente. E está impecável. E é. okay. A única coisa que podemos aqui ainda fazer, penso hum. eu, em termos de manutenção, como é um motor elétrico, se eu trabalhar muito, hum. eles têm escovas. Nós já fizemos uma vez um Ribeiro um Café também com vocês. É só para também mostrar depois, é, é, a, no fundo, a outra máquina também. É. Sim. Sim, então, é, seria... só dar aqui uma pequena indicação: aqui okay? é o filtro, as escovas. Descova, que... As escovas, a escova é muito rápida. É soltar e trocar uhum. o. o, o é consumíveis, no fundo, isso, mas compra de Sim, sim são, é. são, são, são, são, as escovas são uns bloquinhos de, de grafite, é. basicamente, com uma mola, que quanto mais se forem usadas, mais depressa se gastam e uhum. quando, se, quando se gastam, depois deixa de funcionar. E às vezes também, muitas vezes, estes motores que estão a trabalhar junto de coisas úmidas, de ambientes úmidos, também entra às vezes água lá para dentro para o e é. depois as molas oxidam e são coisas, são, são muito baratas, são, são consumíveis muito muito baratos e muito simples de trocar. Aliás, é. geralmente, uma coisa que também aconselhamos, também uhum. quem for abrir a máquina, quando comprar a máquina, tem um manual, guardem um manual. Um manual. Quase todas estas máquinas, deste grau de, de, de mecânicas, não é de jardim e assim um pouco mais pesadas, muitas destas que vocês têm aqui no, no Levois, Uh, são máquinas que têm uma instruções e dizem quais são as peças uhum. e, e, e explicam um bocadinho isso. Sim. Portanto, é ter esse cuidado, manter o manual uhum. uh, e trazer para futura referência. Muitas vezes em loja vocês, vocês sim. e sim. Em outros sítios têm, têm uhum. estas peças. Sim, nós também. É o nosso primeiro hipercafé. Sim, sim, e já Quem já quiser também um... pode, pode ver, está no sim, YouTube. Sim. Sim. Que, sim, uh, temos um em que, em que mudamos. Cafés, é. com já algumas máquinas que já trouxemos é. aqui, é. por isso uhum. também pode acompanhar e ver no YouTube. Exatamente. Outros hipercafés que Exatamente. já tivemos. Ou seja, é isso que o Gustavo poderia mostrar agora. É realmente uma coisa que nós já temos uh, demonstrado sim, uh, noutra situação por isso é que hoje também uh, fomos um bocadinho mais à, ali à parte da lâmina sim, e sim. perceber aqui outras coisas que às vezes também costumam dar problema um bocadinho por aí é, é sim, sim boa. pronto vamos contra temos esta máquina? Problema? acho que sim uh, acho boa. que estamos e agora... vamos trocar então sai e o Pedro vai, vai é que vamos receber agora também o Pedro o Pedro é uma tá estreia Vem cá. Olá Pedro o novo ah. outro voluntário que temos aqui é o Pedro, Pedro mais um voluntário do Reaper Café o Pedro bem, vai fazer bem. aqui com outra máquina, uma que é que... máquina que também costuma dar aqui alguns problemas. Um mais pesada. E há vezes coisas um bocadinho simples. Sim. Deixa eu... Isto é uma máquina de lavar uhum. de, alta pressão. de alta pressão, com água. Uhum. Uh, as... Pedro, antes de mais, tu também entraste. Como é que entraste aqui no Reaper Café? <risos> eu eu entro. Dias que eras ler e ficaste voluntário. Não, no meu ah. caso não foi assim, mas foi por ler uma notícia sobre o Reaper Café que. Uh, ou melhor, num dia em que eu estava a reparar uma coisa em casa, depois a falar com um amigo meu sobre, olha, estava aqui a tentar reparar, um, uma, naquele caso era uma máquina de fazer pão, uhum. e essa pessoa disse, mas olha que há uma coisa que é o Hyper café não sei o quê. Ah, disse, é ah, isso é espetacular. Isso é espetacular, tem que ir ver o que é, que é isso, <risos> e fui à procura. E foste, e foste lá com a tua máquina... Que entrei. Não, essa reparação Ora, eu consegui fazer. Conseguiste resolver. Isso ah, então, é isso uma se eu não, não, não. Sem nunca ter pegado numa máquina daquelas, sou capaz de calhar de ir a ir até o Ripper Café e experimentar fazer qualquer coisa. O e foi nessa altura que entrei. É interessante porque qualquer pessoa pode, pode qualquer, ir. Não, qualquer, não precisamos ser imensas imensa experiência. É. É. Alguém que sim. tenha aqui, às vezes é preciso saber muito. É, é ter o bicho de tentar resolver, não vocês é? também conseguem ensinar algumas coisas. Em casa, algumas coisas vou tentando abrir e... É só pesquisarmos um bocadinho e conseguimos assim resolver coisas super simples. Uh, ou comprar uma peça que seja preciso substituir. Porque há algumas coisas que não dá para corrigir. Mas, uh, mas, nesse caso, depois dessa reparação, nem todas têm, mas essa teve sucesso achei que fiquei motivado para e foi lá até e, e fui ter com elas uh, para começar Eu acho a... que isso é super interessante passar um pouquinho essa mensagem que Sim. qualquer pessoa pode, pode entrar aqui no projeto é, é, qualquer ser, pessoa tem pode ser bichinho. voluntário é. tenha é. um bichinho, nem que vá lá só para perceber como é que é para ver um pouquinho a minha experiência não é Há mesmo pessoas que se oferecem para trabalhar no Repair Café, para nos ajudar no Repair Café, e dizem assim, eu não sei reparar nada, nós temos, mas queremos ajudar, então podem ajudar a organização, podem Também filtrar tabela. as pessoas que entram e, olha, tu podes Sim. ir para este voluntário, eles depois começam a perceber o que é que cada voluntário faz, porque há voluntários especializados em determinadas áreas, não é? Por exemplo, o Gustavo tem umas especialidades, o Pedro terá outras. Boa. Portanto, todos todos têm algumas necessidades e, e depois é preciso saber também quem chega. Espera aí, para, para onde é que onde nós podem nós, também encaixar, onde é, que, não é? onde é que tu vais encaixar? Pronto, e nós estamos a fazer agora até um bocadinho de back-office disso. O Pedro está, está a ajudar nesse trabalho também. Estamos a fazer um bocadinho de back-office, perguntamos às pessoas o que é que elas têm para reparar e nós vemos Muito onde bom. é que vamos encaixar já Muito de antemão. Bom. Mas estamos a precisar de, de, de sempre pessoas. Até mesmo para o próprio café, por exemplo. A Mimera é uma das voluntárias que faz bolinhos e, e pronto, ele leva os bolinhos, e ela não sabe preparar nada, porque também sabe, mas de sim, se se se sente se mais à vontade fazer. aí, não é? Portanto, Como? qualquer pessoa pode ser voluntária, é isso. Desde Pedro, que vamos, que a tenho vamos a isso. Bom, então, uh, para a utilização desta máquina, uh, as recomendações da própria marcação uh, para iniciar a utilização, a primeira coisa que se deve fazer é ligar aqui uh, a mangueira nessa é? água. Porque a, a máquina não fornece água, não é? Será água da rede. Uh, depois Obrigado, não sabem Há pessoas que jogam isto logo a funcionar, exato. Sim, e como também eu tenho outra entrada, há pessoas que às vezes podem pôr a mangueira na outra entrada. e às assim, vezes não funcionar. Pode acontecer. Esta aqui será a saída de alta pressão, que vai encaixar neste, na parte aqui da, da, da pistola, da pistola da digamos assim. Tem aqui um processo também, uhum. eu, só de, de clique. Depois tem uh, o. Depois tem a parte elétrica, depois de, Não é? Depois depois não, de... mas ainda assim. Ainda ainda antes disso, assim. Uh, como está aqui, há uma pressão que é a pressão da rede, não é uma pressão muito alta, mas é a pressão da rede, eles recomendam que se faça um primeiro teste de. Uh, uma purgazinha, não é? Uma purga para entrar água dentro do sistema. Ok. Uh, o, o gatilho, digamos assim, que faz sair água sob pressão, tem uma proteção. Ele não, não ativa, não se liga não é assim, passa sozinho, momento, é. portanto é preciso é carregar segurança. um botão, tem uma é isso, segurança. é por causa das crianças, muitas vezes. Porque, porque esta máquina até é, é um bocadinho perigosa, até, ou seja, alta pressão. Sim, pode é, é, ser é, um uma qualquer... motosserra, mas esta, é, também deixar, esta também pode ferir. Mas esta também pode ser perigosa. Nós é. é. aqui é. nem não não vamos testar. Não. Aqui temos não, não não a mangueira e ainda aqui E a semelhança da motosserra, para além dos preocupações de segurança que devemos ter connosco, uhum. devemos também ter uma preocupação com o que é que nos rodeia no momento em que vamos utilizar e então neste caso que são coisas de jardim, que uma pessoa pode usar num, num quintal se tiver uma vivenda, sim, sim, sim. num quintal de uma casa, eventualmente pode haver crianças, pode haver animais de estimação e é preciso antes sim, de começar a usar até que eu o teste uh, muita direção logo assim no chão mas sim, agora onde sim, não está sim, ninguém sim, temos sim. Tempo essa sempre essa precaução e é? sempre uma perceção de como é que estão as coisas à nossa volta é se há crianças ou não e quando deixamos é a máquina também desligá-la e, desligá e a máquina desligá-la desligá não vão eles querer estar a brincar com ela muito bem e aqui esta proteção aqui depois de estar depois de desligar ele passa a, a funcionar normalmente uhum. e é... é ativada depois pela pressão da água ainda não está ligada portanto a água que sair daqui sai só com a pressão da rede. Sim. Uh, depois desta parte está feita e se verificar que sai água. Então tem aqui um interruptor uhum. que, é essa que sendo um interruptor é de girar. É, só girar sim. para o lado, não né? e, e ela, ela é elétrica ligamos obviamente. Esta depois só tem uma potência, não é? Sim. Esta só tem só tem uma podemos, Duas depois, posições, alto e baixo. Sim. E depois podemos agora o o, o parte do do jato. Exato. A parte do jato pode poderá assim, ser, ser um claro. de três três chei das, não é? Não pode e então depois de se ligar quando voltar a utilizar já será já já vai sair com vai ter o, com aquela opção. força a pressão que queremos aqui esta máquina assim problemas que podemos ter aqui a parte da manutenção pode deixar montado, Deixa montado. é, é ah, para falar essa coisa ah, ah, uh, tem menos operações de manutenção que tem a motosserra que uhum. vimos a ver antes uh, as, as as duas. A, a coisa que há, que há que verificar e eventualmente fazer periodicamente é substituir uh, os vedantes, que é. neste caso são arringos. São, são, são, um, são, são estas borrachinhas de plástico, na, de borracha? Na ponta de alta pressão. Depois aqui nesta há ah, também. Espetacular. Isto um, são coisas que compramos em loja, superficie. Sim, exatamente, exatamente. Então, temos temos estes, temos aqueles, Temos também estes, é? Né? Temos. há então, vários respondem. tamanhos. Uhum. E é importante saber se é tamanho. E ainda mais um para substituir o na bucha. O volante aqui. O volante vai a tornar, no fundo. O equivalente. Que liga à máquina deste Funcionar mesmo a 100%. Sim. Às vezes são estas pequenas que, que, que, que borrachas, estão desgastadas, que, que, não é? Com que elas podem saltar, podem sair. É, que que que é um bocadinho. Um Convém, Convém sempre é. verificar não, não estas, estas borrachinhas. Posso substituir uma para também aqui a. Se vocês repararem, não, é isto, isto, é muito, isto é tão pequenino que não se vê bem, mas esta borracha já está, quer comida, Ou seja, com encaixar e desencaixar muitas vezes. O, o, digamos, a borracha tem, tem junto dela uma espécie de um solvente que torna uhum. sempre mais... visto que o tempo vai secando, ou seja, passado um, um ano ou dois, uh, as borrachas começam a, a secar e o facto de estarem secas não vão mudar. Sim, começam a de ganhar de pequenas é, é, rashas um e, é, e, é? e o que acontece muitas vezes com essas máquinas é que começam a pingar depois neste caso o dente não é? acaba por, por pingar da, da máquina o, Esta o aqui mudou. será mais ah. crítica porque é de alta pressão não é portanto é, é, é, okay. é que tem que estar mesmo impecável sim, sim Exato. E, e como tudo é que que e, como, é super fácil sim não é segundo segundos já conversa tu em segundos tiraste, colocaste e está feito e às vezes isso pode resolver o problema de uma máquina sim sim estes máquinas de café muitas vezes são é uma coisa comum, não são máquinas totalmente diferentes, mas as máquinas de café muitas vezes têm exatamente este mesmo problema, que é o vodantezinho que se gasta. No caso da máquina de café, às vezes é por, pela água ser quente, que gasta aqui é pela pressão. A máquina de café é os dois, é ambos, é a pressão e é, um, e é o calor. Aqui é mais só a pressão, sendo que aqui a pressão é, é muito grande. Pedro. Em termos de segurança, esta máquina não é tão.. não, não, tem, não faz tanto ruído como uma. Como uma motosserra, mas ainda assim tem o, os valores que eles indicam são de 95 decibéis. É que é... até podes virar. Que é, se é, que que é. calhar. Sim. Muitas vezes nas máquinas tem toda, todas as indicações, nós muitas vezes não ligamos, não é? Aqui. é. Uh... Mas tem imensas indicações importantes. E a partir de um determinado sim. nível de decibéis. Uh... Uh, 87 decibéis é o máximo uh, legalmente permitido para trabalhar durante 8 horas. Ok. Portanto, 8 horas sujeito uh -huh. a uma pressão Aquelas... sonora de 87 decibéis. Esta máquina tem 95. Certamente que uma pessoa ah, que a vai usar, usar não vai estar 8 horas a usar, mas, mas já dá uma indicação de que é um, um a nível de pressão sonora elevado e, okay. portanto, ter algum tipo Eu de pressão proteção... Estava à espera de ter essa, esse valor sim, elevado. Sim. Ter, é, ter, algum, ter algum é. tipo de proteção é, é melhor, porque senão, pois, mais tarde na vida, vamos estar a sofrer. Espetacular, E, Pedro, eu acho que. Aqui, depois às é. vezes pode ter algum problema, a, podemos, falar de, também, acho que podemos falar mas também está, está tudo okay. do, do que é que poderíamos aqui falar. Para, para além disto, eu acho que aqui, esta máquina, como, com, como as outras, tem também a, a parte elétrica e tanto. Estas aqui, geralmente, esta não tem em particular, mas há muitas que têm um, um enrolador. E o enrolador, muitas vezes, com o uso, a mola uh, deixa Sim. de enrolar, deixa de funcionar. Tu, no outro dia, tiveste a fazer um de um aspirador, não foi? É, é, uma, é uma coisa também, muitas vezes, recorrente. Esta Sim. não, é em particular. Mas nesta, tão, não, esta nesta, tem, nesta não, esta e, às não vezes, tem. quando tem isso um acontece. Carro, algum... é simples, o, o problema que é simples. O problema é, geralmente é simples é trocar a pena, essa mola. Geralmente é uma mola. São molas que muitas vezes não existem à venda, na, na, na, não é um consumível, mas okay. conseguem se encontrar em lojas especializadas. Ou muitas vezes na internet, ou tentar encontrar isso. Sim. Nós Outra coisa é tentarmos resolver isso. Uh, nós já conseguimos resolver fazendo pequenas alterações à, à mola, equipamento. ao equipamento. Sim. Mas, uh, uh, sendo que, e estamos a tentar aqui reparar os aparelhos mais próximo do, do que eles vocês estão também, na realidade. Vocês também acabam é, já a pra... ter... Já, há algumas peças, já começam também a ter ali algum material que às vezes pode Nós no, no Repair Café guardamos algumas coisas que, que vão se sobrando. Nós não temos a capacidade de reparar todos os, os objetos. Ou seja, há sempre alguns objetos que nós não conseguimos reparar nos Repair Café. E alguns somos doados para peças e desses alguns nós, de alguma maneira, fazemos, guardamos algumas peças que às vezes vão dar para futuras uh, reparações. Mas às vezes conseguimos mesmo fazer peças. Mas uh, o que eu estava a dizer é que esta máquina em particular é muito simples e eu gostava de falar dos o do, do rings mas pode ter, é, não esta em particular, mas as máquinas de, de alta pressão. Uhum. Eu tenho uma que tem um enrolador e, e neste momento já está a ficar com o uhum. um enrolador um bocado estragado. Estou a pensar que vou ter que, por exemplo, que tem trocar a. a, a, a, a, a trocar. Não, tem que ir ao Aqui também, mais para, para fechar, uh, já passou aqui um bocadinho o nosso tempo. Acho que ah, já conseguimos aqui mostrar algumas indicações, okay. uh, principalmente aqui dentro das máquinas de jardim. Sim. Uh, aqui também criar um bocadinho bichinho também ao cliente, para se tiver dúvidas de outras máquinas, aparecer. É no FabLab também. É, é, vamos ter, também vamos okay, ter vamos quando é vamos, que vão ter. Vamos, é que... A próxima edição do Reaper Café vai ser a uh, duas semanas, uh, uhum. no Fab não, Lisboa, logo no primeiro sábado de Abril. Uh, não é só de jardim, é de tudo. As pessoas, podem, as pessoas podem se inscrever para tudo. Nós geralmente uh, dizemos o que é que vamos fazer. Eu penso nesta sessão vamos ter uh, costura, vamos ter uh, eletrodomésticos, eletrónica uh, e carpintaria. Carpintaria uh, e marcenaria. é o que vamos ter, mas poderemos ter mais ou menos, mas em princípio é o que está o set. Portanto, nós vamos anunciar isso, penso eu, amanhã. Ah, vai ser amanhã as pessoas podem se inscrever no nosso Sem primeira mão as pessoas podem se inscrever no nosso <risos> no nosso bem através do nosso Instagram ou do nosso Facebook uh, tem lá um link o link tem um pequeno questionário as pessoas dizem qual é o objeto dizem qual é que acham que é para nós fazermos uma triagem é. É. É. há algumas coisas que nós dizemos logo Olha, não vamos conseguir nós não arranjamos automóveis pronto se alguém puser um automóvel nós dizemos, pronto temos pena mas não não dá para, para arranjar desta vez se calhar até há alguém que dos voluntários consegue mas não aqui nesta, nesta de evento, portanto, fazemos sempre uma triagem ou televisões convites partidos ou ecrãs partidos, há determinadas coisas que não conseguimos fazer mesmo, por boa vontade que temos, e temos, como aqui tivemos uma hora, ou seja, cada objeto tem uma hora para ser é o nosso evento são três horas e cada voluntário tem três objetos para fazer às vezes há voluntários que fazem quatro e outros fazem duas, mas temos que fazer aquela gestão portanto, o tempo indicado que nós temos é mais ou menos isso nós vemos que a reparação que nos estão a dizer vai demorar três dias nós dizemos, olha não vamos conseguir fazer essa reparação. Há reparações, por exemplo, da carpintaria e, e, e, e da mercenaria, que uhum. às vezes ficam a cuar, ficam lá. E depois, depois, passado uma semana, vão lá buscar aquilo, depois está colado. É, é que, é que, é pronto, é é basicamente é, é, é isso. Pedro, alguma indicação aqui final para os nossos clientes? É, Algo? Em relação a este equipamento, a única coisa bem, que eu poderia dizer é era, que quiseres, era, é só para que, era fazer uma verificação do cabo de vez em quando, se todo ele estavam tá como como, como, como aconteceu na outra era aquele outro outro... pequeno pormenor. às sim, vezes é verificar todo o cabo não é? sim neste caso é um cabo mais comprido e é, às vezes fica é, menos... é mordido, às vezes ou é, por pode coisa. ser mais fácil escapar não é uhum. ter alguma atenção é. especialmente no, no em que se o cenário de utilização habitual for uh, só de vez em quando não é e portanto depois fica arrumado durante não sei quanto tempo muito bom. De e apareçam, não né? é? Nós queremos mais é mais voluntários, Sim. é verdade? Mais voluntários e, e também mais pessoas com coisas para nós. Muito obrigado Pedro, muito obrigado Rafael, obrigado Gustavo também. Então, continuem a acompanhar os Dias Jardim. Logo às 9 horas vamos ter mais live streaming, por isso não percam. Os Dias Jardim amanhã vão estar em espaço físico, nas lojas, a partir das 10 da manhã, não se esqueçam. E depois voltam ao espaço digital a partir das 6 horas. Por isso, aproveita este Dias Jardim. Muito obrigado, até à próxima e um feliz dia do pai para todos.